Quero saudar a todos com a paz do Senhor Amém. e dizer para todos os irmãos que nós estamos fazendo um esforço tremendo para ministrar aqui na Nova Aliança a Ebina, a escola bíblica da nova aliança. E aqui com o pastor Paulo Cavalcante, nós estamos fazendo um esforço tremendo. É, nesse final de semana nós temos as festas juninas então não vai haver aula, mas na próxima segunda-feira eu quero te convidar para você estar aqui conosco para continuarmos essa aula de escatologia bíblica do arrebatamento é, da igreja, né? que tem sido um dos assuntos que a igreja precisa conhecer, nós estamos na véspera do arrebatamento e a igreja ainda é, não conhece profundo esse assunto, então eu quero convidar você para na próxima segunda-feira estar aqui conosco com o pastor Paulo Cavalcante, num grande esforço para estudarmos escatologia bíblica. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém? Amém. amém.